Olá pessoal, hoje nós vamos preparar uma receita de filé de San Peter. San Peter é uma espécie de tilápia, tem esse tom avermelhado aqui. Ele é muito produzido em Israel e hoje em dia é muito consumido também aqui no Brasil. Bom, para fazermos esse filé de San Peter no forno, né, assado no forno, nós iremos precisar nove filés San Peter. Hoje a casa está cheia, é Páscoa, então vamos fazer uma receita aí maior, um volume maior. Geralmente o pessoal utiliza 4 a seis filés. Bom, nove filés de Peter, em torno aí um pouco mais de um quilo, um quilo e trezentas gramas. Vamos também precisar aí de um suco de limão, de um limão grande. Nós temos aqui o suco para fazer a marinada aqui do peixe sal a gosto, eu coloquei aqui uma colher de sopa de sal para fazer aqui complementar a nossa marinada e vamos utilizar azeitonas, dois tomates cortados em rodela. você também poderá picar se for o caso, se desejar assim. Temos aí cebolas também cortadas em rodelas, aqui foram, foi um, utilizada uma cebola grande. E nós vamos usar batatas. Eu já dei uma pré-cozida na batata, cortei a batata no meio para colocar no final da última camada. Na primeira camada, embaixo do nosso, dos nossos filés, eu vou colocar a batata em fatias. Você pode colocar, fazer um pré-cozimento das batatas por uns 10 minutos. Colocar a batata na água, um pouco de sal e deixar aí cozinhar por 10 minutos. Iniciemos, portanto, a nossa marinada. Ah, no final, para dar um toque é, e dar aí um gosto diferenciado, nós vamos colocar palmitos em volta aí dos nossos filés. Vamos então colocar aí o suco de uva no nosso filé de São Peter. Vamos colocar o suco de uva junto com sal já, vamos mexer bem e vamos colocar aqui no nosso peixe e assim vamos fazer a nossa marinada e temperar o nosso peixe. Você também poderá colocar aqui em torno de 3 a 4 dentes de alho, espremê los e colocar. Tem pessoas que gostam de colocar salsinha, salsa, cebolinha. Tem outras pessoas que gostam de colocar manjericão. Aí é o seu gosto. Eu vou fazer assim para não tirar muito gosto do peixe. O peixe tem um sabor diferenciado. Se você forçar muito no tempero, você vai perder o gosto do, do, do peixe não vai saborear da maneira mais assim adequada, vamos degustar bem esse peixe né? então agora estou dando até água na boca só de mexer nesse peixe aqui eu deixo o peixe por mais de 10 minutos marinando porque o peixe ele é muito suave a carne dele é, se desprende muito fácil apesar do san Peter ser consistente, não passe de 10 minutos, senão ele vai desmanchar muito rápido, ok? Enquanto você deixa marinando, você pode preparar as batatas, fazer o pré cozimento das batatas. Eu utilizei aqui 4 batatas cortadas no meio e utilizei 3 batatas cortadas em rodelas. Iremos colocar então agora as rodelas de batata, Vamos colocar algumas rodelas aqui no nosso refratário. Já colocamos o papel alumínio. Agora vamos pegar o azeite. Vamos jogar um pouco, colocar um pouco de azeite sobre as batatas. Iremos colocar algumas rodelas de tomate. E vamos colocar os nossos filés de tilápia. Tilápia do tipo Saint Peter. Saint Peter. Vamos colocar as cebolas, as rodelas de cebolas. Novamente os tomates. Os de tomate. Vamos colocar mais um pouquinho de sal pequenas pitadas de sal vamos colocar as azeitonas Ainda temos algumas rodelas aqui de batata, vamos colocar aqui no centro, e agora iremos fazer um fechamento aqui com o nosso papel alumínio, vamos deixar bem, bem fechado. O nosso forno já está pré-aquecido a 10 minutos em 200 graus. Portanto, não esqueça de pré-aquecer o forno a 200 graus. Basta agora colocar o nosso refratário e iremos deixar por 20 minutos. Levemos, portanto, os filés ao forno. Agora é só aguardar por 20 minutos. Já se passaram os 20 minutos, vamos abrir o forno. Vamos retirar o papel alumínio. Iremos regar os nossos filés com azeite. Vamos regar bem com azeite. cobrir novamente e vamos aumentar para 250 graus e vamos deixar por mais 10 minutos e depois só vamos deixar dourar as batatas e o nosso piré. Já se passaram os 10 minutos, vamos novamente ao forno. O forno está muito quente, cuidado. Vamos retirar o nosso papel alumínio. Vamos colocar o palmito. Deixaremos o nosso peixe e as batatas dourarem por mais 10 minutos em 250 graus. Já se passaram os 10 minutos, vai depender do forno de cada um. O nosso peixe aqui já está pronto para ser degustado. Vejam só que beleza de filé de Saint Peter. Ou seja, um tipo de tilápia muito saborosa. Veja que beleza que ficou aí o nosso filé ao forno. Dependendo do seu forno, você terá as batatas douradas um pouco antes ou depois. Aqui, se quisermos dourar mais, deixaremos por mais tempo. Mas já está ótimo. Vamos servir aqui o nosso peixe de hoje. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.